O que você que que quer? O que você que quer? Fala com o papai Vem cá falar vem. Você quer você quer quê? Comer o que? Quer comer não? O que, que você quer? Você quer comer? O é? que, que aconteceu? Você foi caçar hoje de novo? Você não achou lagartixa lá não? Ela tem que gostar o que você que quer? O que você quer meu filho? Fala com o papai. Vem cá aqui, ó. O que você que quer? Vem. Vem cá. Você quer comer? Não? Ração. Não? Lagartixa, você quer? Ixi, grilo, você quer comer um grilinho? Sim ou não? Fala? O que você quer comer, meu filho? Não! não? Aqui a raçãozinha, vem cá ver. Aqui, ração aí, você não quer não? não. Uai, o que você quer então? Tem ração. Você quer água? Tem água, papai põe água pra você. Você quer? O que, que você quer, meu filho? Quer nada? Então você tá satisfeito? Então, a falou que é seu marido. Ah, não? Ué? não? tô entendendo ele, não, Maria, tô sabendo quem é, não? Ô, oh, meu pai, tu fala que tá satisfeito depois só que não? Então, tia, você tá querendo passear, né? É, meu filho. Então, tia...